Vou dar aqui o tempo de graduando uh, um evento como esse não existia muito, né? porque uh, eu estava na faculdade na época da transição do período militar para o período civil e, e era um momento em que havia basicamente nas faculdades dois tipos de pessoas, os saudosos, esquerda, assim, socialistas, comunistas, até mais uh, radicais do que se tornaram depois de ao chegar do governo. E eu, portanto, era um aluno completamente outsider, porque há umas tantas ali da minha graduação, eu comecei a ler alguns autores liberais, e aí eu falava, pô, cadê minha turma, né? Aqui não existe, então eu, não vou, então eu vou trabalhar, vou cuidar da minha Vou estudar contabilidade, vou estudar finanças, vou estudar direito, vou, é, vou estagiar, vou ganhar meu dinheiro, vou viver minha vida, porque essa turma aqui são todos loucos né? e eu não consigo viver com essa gente. Então é legal encontrar o que é mais ou menos o que gostaria de ter sido a minha turma, vamos dizer assim, né? mais ou menos, quando eu estava na fase de vocês. Então eu queria dizer que... É, Principalmente por isso, é uma, é uma particular alegria estar aqui. Quando eu falo a minha turma, né, eu sei que entre aqueles que se definem como liberais, existe, obviamente, um monte de variáveis. E, portanto, entender-se que o problema do Brasil é o Estado, né? significa que a solução é o Estado, mais Estado. E eu acho que talvez seja, no limite, alguma coisa que una esse pessoal todo. Né? E, evidentemente, se vai ser mais para lá ou mais para cá, quanto uh, de vocações ou de convicções ideológicas mais conservadoras existem entre os liberais, etc., etc., são boas conversas, bons debates, bons, boas oportunidades para se conversar, mas me parece que esse talvez seja assim, um grande mote. Né? Isso, então, é um bom jeito uh, de introduzir a conversa que eu vou fazer sobre sobre 200 anos de inflação no Brasil, o nosso inflacionismo estrutural essa palavra estrutural tem um monte de problemas, né? mas, enfim, o nosso, o nosso inflacionismo. Sempre lá, né? os nossos 200 anos de inflacionismo. Porque os nossos 200 anos de inflacionismo vão mostrando que passaram ali pelo Estado, enfim, eh, governantes e políticos e partidos das mais variante, variáveis eh, orientações, né? e o inflacionismo persiste. Né? Então, eu vou trazer a vocês aqui três teses, três argumentos eu vou procurar, então, justificar esses três argumentos, com tal sorte que, se vocês adormecerem no meio da minha conversa, pelo menos vocês vão se lembrar de quais são as três coisas que aquele fulano veio aqui e nos contou. É? A primeira coisa que eu quero contar é o seguinte, aqui é a inflação no Brasil não é nova. Não é? Então, eu não vou fazer aqui uma discussão conjuntural. É? A, enfim, a taxa Selic subiu meio cento ontem, de ter subido 0,75%, o IPI, não sei, o que, não é esse tipo de conversa que eu vou fazer aqui, certo? Eu vou contar que a nossa inflação não é nova. Segundo eu vou contar, eu vou enfim, expor a vocês o argumento de que a nossa inflação resulta de um da existência de um estado caro, de um estado que serve a si próprio. E de um Estado que distribui renda ao contrário. Né? Um Estado que distribui renda do pobre ao rico. Um Estado caro. E um Estado que fundamentalmente serve a esse próprio. E, finalmente, portanto, voltar àquele que é o meu ponto de partida, que é o que está em jogo aqui, então. Né? E me parece que o que está em jogo é se eh, nós vamos continuar acreditando eternamente, que a solução dos nossos problemas passa pelo Estado, ou se nós vamos finalmente entender que o Estado é o nosso problema. Então, um ponto de partida, uh, aqueles que aqui têm um pouco mais de familiaridade com a economia, vou falar uma coisa um pouco óbvia, mas eu sei que, enfim, há de tudo aqui. Portanto, vou contar a vocês o que é a inflação. Um consistente aumento de preços. Né? Então, o que a inflação reflete é, o poder, é a redução do poder de compra da unidade monetária. Né? De modo que, se alguma coisa custa R$ 100, reais, em média, ou né, se uma cesta de produtos, alguma, um conjunto de bens custa R$ 100 reais. hoje, se a inflação média for 5%, significa que daqui a um ano, aquele mesmo conjunto de coisas vai custar 105, tá certo? E portanto significa o seguinte: que o cara que ficou com 100 reais na carteira perdeu 5%, quase 5%, 5% do seu poder de compra, uh, porque o que antes ele comprava com 100 reais agora ele precisa de 105 e agora ele só tem continua tendo esses 100 reais na carteira. Né? Então, a pergunta é: para onde foram esses 100 reais? aconteceu com ele, milagrosamente essa perda de poder de compra? O que é isso? Não? Onde foi a, a riqueza? É? E a resposta é que no Brasil, de um modo geral, ela terá ido para o Estado. E isso é uma coisa que não é intuitiva. É? Então, o ponto é o seguinte, como é que o Estado se financia? Basicamente, há três, e apenas três formas do Estado se financiar. O Estado o Estado pode emitir dívida, ou o Estado pode obter os tais ganhos de senhoriagem, de inflação. E mesmo assim não é óbvio qual é o mecanismo através dos quais aqueles 5 reais, né, que eu mencionei a vocês numa hipotética inflação de 5%, não é óbvio o mecanismo através do qual esses 5 reais terão ido do bolso, entendermos como isso acontece, nós temos que acrescentar um pequeno elemento uh, nesta dinâmica, tudo que é um elemento de tempo. Mas, suponhamos que nós sejamos aqui 10 pessoas né? e que cada pessoa tenha bens do valor de um real. Né? Então, se amanhã o Estado emitir mais 10 reais, os preços das coisas que hoje, em agregado, custam 10 reais podem ir a 20. Não é linear, não é desse jeito, certo? É, porque existem alguns outros fatores, depende de quantos bancos estarão emitindo, é, emprestando Depende também do, do, enfim, da, da, da propensão a consumir das pessoas, depende de um monte de coisa, mas, grosso modo, né? a gente pode entender isso, quando o governo imprime dinheiro, né, ele eleva o preço das coisas. De novo, se nós olharmos, inclusive, para os Estados Unidos hoje, para a Europa hoje, são países que tinham quantidades de dinheiro enormes e não geraram até agora, pelo menos, inflação, então nós vamos entender que isso não é imediato, não é óbvio, não é desse jeito tão simples assim, mas, tem, essa é uma simplificação suficiente para que nós possamos entender o fenômeno. Né? Então, se o governo, nós temos ali 10 reais em bens, o governo emitiu mais 10 reais, os preços irão provavelmente para 20, então terá sido apenas uma ilusão, porque aquilo que custava 1 um real vai passar a custar 2, aquilo que custava meio real vai passar a custar 1, um, ninguém ficou mais rico ninguém ficou mais pobre. É isso? Não é isso. Por que não é isso? Não é isso porque o dinheiro emitido pelo Estado não será dividido entre as pessoas ao mesmo tempo. Quem terá poder de compra? Primeiro será o Estado. Então o Estado terá ele 10 reais a mais. dos preços vai acontecer na medida em que esses recursos impressos pelo Estado forem se dividindo na sociedade. É? Então o que é que significa na prática isso? Que se o último da cadeia alimentar, da cadeia monetária, não é? será simplesmente aquele que enfrentará os maiores preços. Então se transferiu um o poder de compra daquele fulano que ficou com a, com a nota de 100 reais na cadeira, que for, para o Estado. É desse modo que o Estado, portanto, entre aspas, tributa ou se financia emitindo dinheiro. É aquilo que na teoria econômica se chama de ganhos de 100 Muito bem. Então, o que, é que nós sabemos sobre a inflação? Nós sabemos sobre a inflação já alguma coisa. Nós sabemos que a inflação... Nós sabemos que a inflação... É um mecanismo distributivo na sociedade, certo? Ele distribui de quem fica com dinheiro vivo para quem imprime o dinheiro, basicamente. Ou para quem recebe os primeiros pagamentos por aquele que imprime que é o Estado. Né? Então, há um aspecto distributivo, não há só um aspecto distributivo. Há um aspecto, podemos chamar assim, de, de eficiência. Né? Esse aspecto distributivo diz respeito à divisão dos pedaços de bolo. Mas tem um outro aspecto que diz respeito ao tamanho do bolo que quando há inflação os preços acabam se distorcendo e é muito difícil que eles possam ser utilizados pelas pessoas como mecanismos de informação para que as empresas saibam quanto produzir, para que as pessoas saibam planejar o seu orçamento e assim por diante. Então a inflação Além de causar uma, divisa, uma redivisão dos, dos pedaços do bolo, não é? ela dificulta também o aumento do bolo. Então, ela tem um impacto de distribuição e um impacto, por assim dizer, de eficiência. E há um impacto político ainda na inflação. Porque se a inflação corrompe os mecanismos de mercado, então significa que cada vez mais, a mensagem para a sociedade, é a forma de enriquecer, é se tornando amigo do rei, é? para receber, vamos dizer assim, os primeiros, para ser o primeiro a ser pago quando o governo emite dinheiro. Então, a inflação tem um aspecto estruturante da sociedade muito profundo. Há é um aspecto distributivo e é um distributivo perverso, porque se transfere riqueza da parcela não localizada da sociedade para quem imprime dinheiro, que é o Estado que a inflação é o pior tributo porque ele é o tributo focado no pobre certo? você tem um problema econômico que, é um, que diz respeito ao quanto que se pode produzir na sociedade porque ela desestrutura as cadeias de produção como bem dos de preço e é uma mensagem política perversa que é a mensagem de que a forma de se enriquecer é se tornando amigo grosso modo é isso que eu entendo por inflação. E aí, vamos pensar na história da inflação no Brasil. É muito comum se falar, vocês, entre vocês que são muito jovens, não viveram os períodos de maior inflação aqui no Brasil, né? e podem achar que inflação de quase 10%, que é o que nós temos hoje, em alguns países vizinhos nossos, Feito disso, um país que não consegue financiar o seu Estado, que se explica por uma série de fatores. Uh, mas a história da inflação no Brasil é uma história de 200 anos e ela começa em 1807, quando Napoleão invade Portugal. E você sabe... ao Brasil, escutada por uma frota de navios ingleses. E aqui a porta portanto não uma pequena família, mas um grande século, não é? E se cria então, desde logo, uma burocracia inútil cara que precisa ser sustentado. Essa é a chegada de Dom João VI ao Brasil. E quando Dom João VI chega, portanto, ao Brasil, o dilema é de onde tirar dinheiro para sustentar essa turma. Não havia muita coisa. Então, Dom João VI apela para dois mecanismos que nós conhecemos bastante bem. Primeiro, toma-se um empréstimo. Brasil emite dinheiro. O dinheiro é emitido pelo Banco do Brasil, entregue a coroa na compra desses títulos. E a coroa fica é devedora do Banco do Brasil. E, de repente, então a coroa passa a ter dinheiro. Pronto. E aí ela pode, tanto pagar as suas dívidas. É? Enfim, custear-se. É? Parece ótimo. Não é mágico. Não é? Puxa, mas aí ah, vai acontecer. Exatamente aquele mecanismo que acontece hoje quando há inflação de 5%. Não há é mágica. Não é? O dinheiro vai do, do pouco que havia de sociedade civil no Brasil da época para o mundo, é? E a base monetária do Brasil, isso é a quantidade de dinheiro em circulação, em 10 anos, multiplica-se 8 vezes. É? E nós temos uma inflação altíssima, de 10% ao ano, já naquela época. banco precisa um pouco de capital, né? o banco precisa ter um pouco de capital, ele vai imprimir dinheiro, mas um pouco de dinheiro do acionista ele precisa, ele precisa ser o acionista desse banco do Brasil criado em 1807, Bom, os tantos proprietários de alguma coisa. Segundo, vamos dar a eles privilégios comerciais, monopólios. Né? E, portanto, o Banco do Brasil é o primeiro monopolista no Brasil. Né? Já naquela ocasião, ele passa a ter o monopólio de uma série de atividades de comércio internacional que o Brasil faz. E outra coisa, vamos dar também alguns ganhos de senhoriagem aos bancos. Então, se estabelece o seguinte, que os bancos vão... Eles cobravam os impostos em nome da coroa e reter aquele dinheiro por 10 anos, para que só depois o dinheiro seja repassado à coroa. Vamos transferir então um pouco do lucro inflacionário para os bancos. Vamos dividir entre o governo e os bancos. Bom, então, quando eu conto a vocês essa história, nós conseguimos desde logo encontrar aqui cinco elementos que vão acompanhar a história do Brasil por 200 anos, até hoje. Vou ler a vocês esses cinco elementos. Primeiro, um Estado deficitário, endividado, caro, pouco produtivo e com gastos inúteis. Segundo, o povo pagando um imposto inflacionário. Terceiro, um sistema bancário que instrumentaliza o imposto inflacionário. Chegar no quarto, eu esqueci de contar um detalhe. Já cheguei que contar o quarto, eu não O quarto é o seguinte. Vocês sabem que em 1812, é, os ingleses chutam os franceses para fora de Portugal, né? e Portugal, então, sem dinheiro, né, passa a ser regido por um militar inglês, é, aquele tal de Lord Beresford, né, que é umas tantas aí nós nos deparamos com ele nos livros de curso um Militarismo da esquerda em Portugal, só que o cara olha e fala: Isso aqui vai dar caca. Se o não voltar pra cá, vai ter uma revolução e vou querer derrubar o um naquilo. Então, esse Lord Burns viagem ao Brasil de caravela, né? vem ao Brasil e fala pro Dom João VI: Olha, cara, volta para Portugal, porque senão você vai perder o seu trono. E tem um detalhe: traga dinheiro, porque o exército ali. O pessoal, se eles não forem pagos, eles vão se votar contra você. Aí o João João VI fala, eu oh, vou dinheiro, eu já sei. Sabe o que eu vou fazer? Vou tirar o dinheiro do Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil, que vinha cobrando os impostos, e iria retê los por 10 anos, né, numa canetada, o Dom João VI fala o seguinte, olha, agora esse dinheiro é meu. Aí ele fala, em contrapartida, vou deixar as joias da coroa aqui no Banco do Brasil. Faz Mas... isso. um Estado cronicamente deficitário, o povo pagando imposto inflacionário, um sistema financeiro que instrumentaliza o financiamento inflacionário do Estado. Mas nós temos também já lá com Dom João VI uma quarta característica importante, que é um governo que não honra promessas e que faz malabarismos financeiros. E uma elite, essa é a quinta característica, uma elite que recebe privilégios e monopólios para manter o sistema funcionando. Então, é assim que nós começamos enquanto país. Muito bem. No século XIX, nós temos um pequeno azar ao longo do século XIX. A nossa geografia, a nossa geografia é excelente para o cultivo da cana. E a cana, de pequenas propriedades. Né? E aí vai surgir aqui no Brasil esse esquema de plantation. Né? Com muitos escravos, evidentemente. E o Brasil se torna, portanto, a prototípica sociedade escravidão impresso por uma estrutura social como essa até hoje também é? enquanto que o sul dos Estados Unidos que era a única parte dos Estados Unidos que tinha escravos é? no máximo um terço da população era de escravos, aqui no Brasil a população de escravos chega a ser de 55% os reflexos na cultura brasileira disso são de Todo o trabalho feito por escravos. Uh, nós temos a grande propriedade. Veja, nós chegaremos no século XX com um problema seríssimo. Porque, para vocês terem uma ideia, né, em 1900, vou dar um dado que eu acho sempre assustador: em 1950, 1950 dois terços da população brasileira jamais tinha entrado numa escola. Estou falando do século XIX, foi de 1950. E o nível de escolaridade médio da população brasileira é 1.4 anos. E, em segundo lugar, esse acidente geográfico que nós temos, que é a criação, a plantação de açúcar aqui, a monocultura de plantation aqui, é, além de deixar a chaga da escravidão, porque, lembrem, o Brasil é o último país do mundo a acabar com a escravidão. É? Os Estados Unidos, que tinham escravos no Sul, terminam com a escravidão mais ou menos 70 anos antes, 60 anos antes. É? O Brasil será o último país do mundo a acabar com a escravidão em 1888. É? E aqui, ao longo do século XIX, também surge um embate entre duas elites. A elite dos escravos, a elite da cana, os novos, uh, os novos, eu não sei se empreendedores, mas as, as, as famílias que chegam, que vão povoar outras regiões do Brasil, inclusive, né, eh, vindas da Europa e que querem cultivar uh, outros tipos de produtos, especialmente o café em propriedades menores, porque o café pode ser cultivado em propriedades menores. E aí, Evidentemente, aquela antiga elite, aquela antiga elite passa a se opor à nova elite do café. Então, de novo, a diferença com os Estados Unidos é interessante. Nos Estados Unidos, a conquista do Oeste, aquela que a gente vê nos filmes, é? o fulano cercava um pedaço de terra e podia pagar o Estado por aquela terra com os frutos da própria terra. No Brasil se estabelece um sistema, a nossa de oligárquica cria esse sistema, em que uh, é preciso pagar à vista por qualquer uh, pedaço de terra. Então quem são as pessoas que estão vindo para o Brasil? São pessoas que migram para esta terra aqui, porque está muito bom onde eles estão, certo? Então uh, Vamos, vamos dificultando a entrada de novos players, por assim dizer, no mercado que havia aqui, que era o mercado uh, de produtos uh, uh, agroindustriais. Né? Inclusive, se muda a lei, há umas tantas, já no fim do século XIX, para se trocar o voto censitário, alfabetizado, que parece uma, uma evolução. Não é? ah, se você sabe ler e escrever, você pode votar. Mas, na verdade, o que foi esta mudança das regras? Bom, as pessoas que estavam vindo ao Brasil completamente analfabetas, não é? então podiam se tornar pequenos proprietários antes de se tornar alfabetizados. Então, há todo um embate aqui no Brasil que nos vai acompanhar durante todo esse século XIX. E aí, o que é que se pode dizer, então? Eu omistei a vocês cinco características que nos, nós temos já desde o começo e eu queria, então, nesse momento, citar mais três. Primeiro, uma economia pouco dinamizada, porque povoada basicamente por monopólios e os incumbentes, é? as elites da época, uh, criando toda sorte de entraves a entrada de novos competidores, portanto uma economia pouco dinamizada, elites econômicas atavicamente avessas ao, ao livre mercado, e um Estado que, por outro lado, naquela ocasião, também não conseguia se financiar para construir a infraestrutura que era necessária. Características que nós podemos ver hoje no jornal, em alguma medida. a situação se torna insustentável vocês conhecem os fatos Dom Pedro II sai para viajar quando ele volta a, a princesa Isabel se, se combina com alguns liberais né, do nosso parlamento liberais, sem dúvida, os padrões da época né? é, e o governo um, o um exército não deixa Dom Pedro II reassumir quando ele volta, ele vai para o exílio e três anos depois morre ele de fato passa boa parte, teria, terá passado boa parte do seu império não é? fazendo o que era é possível fazer a ele: não é? É, estudar a flora e a fauna brasileira não é? e aprender idiomas esotéricos. Não é? Tanto que vocês conhecem a figura de Dom Pedro II, um sujeito que aprendeu, se não me engano, nove ou dez idiomas. Não é? Muito bem, então nós entramos uh, Agora, qual foi a grande questão da nossa, da nossa transição do Império para a República? Aliás, a questão que já vinha desde os anos 1850. A grande questão era a seguinte: tudo bem, vamos acabar com a escravidão no Brasil, mas os problemas. século XIX, a situação já é insustentável porque o Brasil é o único país a ter escravos no mundo. Não é? Então, se decide fazer uma indenização branca, por assim dizer, uma indenização velada não é? É, da, daqueles senhores de escravos que perdem, enfim, os seus escravos. E quando é o um mecanismo de indenizar, entre aspas, não é? de subsidiar elites atrasadas no Brasil desde que o mundo é muito aqui empréstimos subsidiados. Então, o Visconde de Ouro Preto não é? cria um mecanismo é, complicado que eu posso contar aos vocês como é, mas que basicamente é, é, é, a ideia era dar é, empréstimos baratos não é? para os senhores de escravos que perdiam então os seus escravos. É? Então, nós temos aqui uma nona característica que nos vai acompanhar durante muito tempo, e eu ainda estou no século XIX. O governo tenta cooptar politicamente as velhas elites econômicas, dando crédito barato. Conhecem essa história? Aumenta a sua dívida e aloca maus recursos. Conhecem essa história? estou falando do século XIX, mas eu poderia estar falando de poucos anos atrás. Ou de hoje. Hã? Bem, eu falei muito do século XIX, vou falar menos do século XX, né? até para não me alongar demais. Ahm, a República Velha é, em muitos sentidos, uma continuação do governo imperial. Ah, a Revolução de 30 traz Vargas, os fatos são muito conhecidos. Com a ascensão de Vargas, nós começamos a viver aqui a nossa versão latino-americana o populismo autoritário, não é? a ideia de relação direta entre vida e povo, uh, o curto prazismo, que é a leitura que eu faço do populismo, não é? o que é o populismo, senão o curto prazismo, é? a desconfiança dos mecanismos de mercado, a fé na empresa, na empresa estatal, não é? a gastança, as políticas de incentivo ao consumo e a propaganda. Não é? Essa é a nossa. Então, é com, com essas ideias que nós, é, pós Vargas, vivemos o nosso momento glorioso de, de populistas latino-americanos, que é esse, os nossos queridos JJJ, né? Juscelino, Jango e Genio, né? a, a, após o que vem o governo militar. E o governo militar se caracteriza por, além de ter institucionalidade atualizada, Brasil o governo militar se caracteriza por um, uma postura um pouco esquizofrênica, um discurso marcada ali, marcadamente liberal não é? e políticas é, obviamente inflacionistas, a tal ponto que é, a inflação média anual do governo militar, se não me engano, é alguma coisa da casa dos 40 ou 50%, mas eles entregam o poder aos civis com inflação na casa de... É acima de mil cento ao ano né? ou seja, os preços virando dez vezes no ano né? e é portanto o auge do inflacionismo no Brasil né? o auge portanto deste imposto concentrador né? deste imposto que transfere riqueza do pobre ao rico e não é em parte por causa disso, embora em grande medida também por conta da nossa história anterior né? que nós estaremos no século anos 70, juntamente com o Quênia, ocupando a posição de país mais desigual do mundo. E veja, num país profundamente desigual, a transição democrática é difícil. A transição democrática é difícil porque por um lado é compreensível que as elites tenham medo da democracia, porque Realmente corre-se o risco de mudanças muito abruptas. Não é? E de outro lado, é difícil funcionar bem numa democracia num de país profundamente desigual. Porque a tentação populista é muito forte. Quanto mais desigual o país, maior a tentação populista. Só que no Brasil, com a perversidade de que a tentação populista sempre se manifesta através de inflacionismo. no imposto inflacionário, o bancos emissores e um sistema bancário que instrumentaliza o financiamento inflacionário do Estado, um governo que não honra promessas e faz malabarismos financeiros, uma elite que recebe privilégios e monopólios para manter o sistema funcionando, uma economia pouco dinâmica, elites econômicas e políticas avessas ao livre mercado. Um Estado que não consegue se financiar para construir a infraestrutura necessária. Um governo que tenta cooptar politicamente velhas elites econômicas atrasadas, dando crédito barato. E que aumenta, portanto, a sua dívida e aloca os recursos. É com isso que nós entramos no nosso regime democrático. E daí? Está sendo perversamente taxado com um imposto inflacionário, passa a votar. E o que há de melhor na democracia, na minha opinião, é isso. Na democracia passa a ser profundamente impopular cobrar-se um imposto inflacionário. Tanto que o Partido no Poder hoje quase perdeu a última eleição por então conta de um aumento, e a ocasião ainda não tão grande, da inflação que depois se deu só a inflação de seis, ao ano e o partido quase perdeu a eleição, ou seja, na minha opinião, eu vou repetir a vocês, o que há de melhor na democracia é que na democracia o imposto inflacionário, pelo menos para o Brasil, tá? O que há de melhor para o Brasil é que há o imposto inflacionário passa a ser profundamente impopular, capaz de fazer o estado ou perdão, os governantes perderem eleições, tá? Né? Por outro, lado, por outro lado, nós vivemos no Brasil ainda sob a, a, a ideia né, de que será o Estado a resolver os problemas todos. E, portanto, se o Estado irá resolver todos os problemas da sociedade, o Estado precisa se financiar. Ele precisa de dinheiro. Bom, mas se ele não pode cobrar o imposto inflacionário, atenção, o imposto inflacionário chegou a corresponder a 8% do PIB no fim do regime mas se o imposto inflacionário não pode mais ser cobrado, ele voltou a ser cobrado agora, mas em medida menor. Né? Então, se o imposto inflacionário não pode ser cobrado, como é que o governo vai se financiar? Lembra que eu disse a vocês que só havia três possibilidades: ou a inflação, ou a dívida, ou Então, o que o governo vai ter que fazer, sendo um favorito ao imposto inflacionário? Ele vai ter que aumentar a dívida pública, e ela dá um grande salto após a democratização um gigantesco salto. E o Estado pode também aumentar os impostos. Então, vamos ter aqui clareza do que nós estamos falando. A carga tributária no Brasil desde a democratização quase dobrou. Quase dobrou. É? É, é um salto realmente espantoso. É? Com algumas perdas. E a principal delas é a perda de dinâmica econômica. Porque... Este dinheiro da tributação não está sendo marcadamente utilizado para investimentos. Né? Claro que há alguns ganhos, é. enfim, se há melhor forma ou não é uma outra questão, mas no entanto, educação melhorou. Educação, tem grandes dúvidas se melhora, embora tenha havido universalização, não sei exatamente o que as pessoas fazem na escola, mas eu gostaria de acreditar que está na escola uma criança melhor do que não está. Mesmo que ela fique dentro da visão, né? é, mas enfim, uma perda de eficiência importante da economia é, e, portanto, essa situação é, em que nós estamos hoje, que é, nós perdemos competitividade a um nível terrível. Né? eu procurei apresentar aqui e eventualmente nós podemos conversar sobre este ponto daqui em diante. O que eu disse a vocês é que a inflação não é nova no Brasil, nós temos 200 anos de inflação que ela resulta de um estado caro, que serve a si próprio e que distribui renda ao contrário. E o que está em jogo é, portanto, se nós vamos continuar eternamente acreditando que a solução está no Estado ou que o Estado é o um problema. Muito obrigado. A Argentina é um caso muito curioso, né? que a Argentina é um A Venezuela até se pode discutir como democráticos eles são. A Argentina é um, país... é um país democrático, certo? Há eleições na Argentina, um sistema político com problemas, mas eles têm essa mistura curiosa de democracia com inflação. É... No Brasil, me parece que a inflação é realmente profundamente impopular. Então, que, vou repetir o que eu disse aqui, eu acho que um dos grandes ganhos da democratização no Brasil é ter tornado a inflação profundamente impopular, a ponto de poder fazer o governo perder as eleições. de moeda, ela afeta a inflação de maneira independente assim, de quantos bancos ele, o governo vai emprestar essa moeda. Vocês alguns outros mecanismos e o quanto eles impactam também? É, é, é, existe uma discussão muito comprida é, entre, é, a respeito de infinitividade essencialmente um fenômeno monetário que, portanto, os índices de inflação dependem fundamentalmente da quantidade de dinheiro impresso e da quantidade de dinheiro emprestado, que é, portanto, a quantidade de moeda privada criada na economia, que são os empréstimos dos bancos. Tá? E, portanto, e por outro lado, existem pessoas que acreditam que o que determina a inflação acaba sendo questão de demanda agregada. Então, assim, é muito comum se citar períodos de, de crise econômica Hoje, uh, em que uh, a despeito de uma enorme emissão de dinheiro, os preços não sobem e há, e há inclusive casos de deflação. Então, um exemplo clássico na literatura é o japonês, um exemplo o japonês. O Japão, já desde os anos 90, é, emite uma quantidade monstruosa de dinheiro e, e convive com a inflação. Né? É, mas me parece que não são países que cronicamente financiam o Estado através de um imposto inflacionário, ao contrário do Brasil. É, se comentou que as elites brasileiras são avessas ao livre mercado e vivem de benefícios estatais, esse tipo de privilégio. Acho que a mudança para é que mude essa mentalidade é um no nome dessa política ou mais cultural? de economia política portanto da, da situação em que as pessoas estão dos incentivos para os agentes sociais de um modo geral se é assim mesmo e se o Brasil é estruturalmente assim desde o século XIX não tem o que fazer certo? Agora, é, a verdade é que nem tudo se resume à economia política né? é, as ideias importam se eu não acreditasse que as ideias importam eu provavelmente teria escolhido outra ocupação uh, para a minha vida né? não a academia né? uh, um pedaço da história sem dúvida é finalmente convencer as pessoas né? uh, dos malefícios de se imaginar que tudo possa ser resolvido a partir do Estado né? então Há uma mudança de mentalidade eh, e, e quanto, quanto que o mundo evolui a partir de mudanças das ideias versus a partir de mudanças ou da tecnologia ou do, do estado, vamos dizer assim eh, da, das tensões econômicas na sociedade né? essa é uma discussão muito comprida, eu, eu acredito eu tenho uma posição definitiva sobre o assunto parece que as duas coisas importam então, na medida em que as ideias importam, na medida em que as ideias importam, faz sentido é, procurar-se difundir a ideia de que o Estado não nos resolverá tudo. Porque a partir do momento que nós entendemos que o Estado não resolverá tudo, passará a ser possível sustentar que a forma de resolver os problemas do Brasil não é aumentando a quantidade de que são destinados ao Estado, senão que é diminuindo a quantidade de recursos que são destinados ao Estado. Eu é o que você diria para a gente economistas e intelectuais que vieram advogando pressões é nos últimos quatro anos que a gente poderia aceitar um pouco de inflação, porque essa inflação, esse crescimento da inflação recente na verdade eram pressões da demanda nova, das, das classes médias que foram incluídas pelo governo no Brasil muito sério e para passar de 5% para 10, para 15, para 20 é muito rápido né? e o custo de se trazer a inflação de volta para níveis baixos no Brasil parece ser bastante elevado e não por outro motivo nós tivemos um aumento de taxa de juros tão violento como nós estamos tendo no Brasil, ao mesmo tempo que o um mínimo inteiro tem taxa de juros baixíssimas. para comentar um pouquinho do, do mecanismo da, do faccionário de emissão de dinheiro, antes da introdução da compra primeiros 150 a 500 anos de história, quando ainda havia lastro, de alguma maneira, para a pra... E O Brasil nunca esteve preso ao padrão ouro para valer. O Brasil entrava e saía do padrão ouro com grande frequência. É, é uma história que eu conheço mal. Então, eu... Eu não tem a de fazer uma, uma exposição profunda, como a sua pergunta exige. O que eu posso dizer é que o Brasil sempre teve um viés inflacionista, o padrão ouro tem um viés deflacionista e, portanto, esse é um dos motivos pelos quais o Brasil jamais conseguiu se manter no padrão ouro, exceto por pequenos